Oi, meu nome é Matias. E você tem problemas com ejaculação precoce e você goza rápido demais nas suas relações e você até hoje não encontrou nenhum tratamento que funcionasse para resolver o problema? Ou você também sofre de disfunção erétil? Você não consegue deixar o seu pau 100% duro e acaba brochando muitas vezes antes da penetração ou você brocha menos depois da penetração? Bom, hoje eu vou te recomendar, se esse for o seu problema, um dos seus, se esses dois problemas, se você for vítima de um desses dois problemas, eu vou te recomendar um suplemento que eu tenho experimentado há um mês e que está dando resultados muito positivos, ok? Eu estou falando do Size Grow, Size Grow é um suplemento 100% natural à base de maçã peruana que estimula a sua ereção, você, ele tem efeitos cumulativos, você vai tomando, e ele vai melhorando a sua ereção no decorrer das semanas, ok? Na primeira semana você já nota resultados, comigo foi assim. E também ele ajuda você a ter mais controle da ejaculação, ele vai tirando um pouco a sensibilidade, é, ele não ele não tira o seu prazer, você consegue é, penetrar por mais tempo sem chegar ao orgasmo, você consegue controlar mais a ejaculação e sem tirar o seu prazer, porque ele diminui a sensibilidade. Então Tá me ajudando muito nesse quesito aí. Ele não é Viagra, tá? Não é Viagra. Ele é melhor do que Viagra natural. Muitas pessoas dizem que ele é melhor que Viagra natural e eu nunca experimentei o natural. Mas esse aqui está sendo potente, ok? Ele é um suplemento aprovado pela Anvisa. Como eu posso te mostrar aqui em cima, ele tem um código aqui, tá? De, não sei se dá para você ver, que dá Anvisa. Ele é aprovado pela Anvisa, ele é 100% natural, ele não tem efeitos colaterais ou seja, você tem que tomar dois por dia, você toma dois por dia e no decorrer dos dias você vai sentindo a diferença, você vai começar a ter mais tesão, você vai começar a demorar mais para gozar, você vai ter uma ereção mais próxima de 100%, para quem sofre disfunção sabe que a... acaba que a ereção ela não... Ela não permanece, ela não é 100%, isso aí pode ter várias causas, pode ser ansiedade, pode ser alimentação, falta de exercícios, enfim, e ele vai ajustar aí o seu sistema para que ela vá voltando a ser 100%, tá bom? Ele vai ajudar. E para quem sofre de ejaculação precoce sabe que o grande problema é a ansiedade e também a sensibilidade. Você tem um padrão mental onde você desenvolveu uma ansiedade para chegar na, no orgasmo. Você quer chegar muito rápido. Acaba que você não consegue durar o tempo para poder satisfazer sua parceira. E ele vai ajudar você a diminuindo a sua ansiedade, diminuindo também a sua. Diminuindo também a sua. Sensibilidade forma que você consegue penetrar mais, então você tem duas, dois benefícios: aumenta sua libido, três benefícios: aumenta sua libido, aumenta o seu poder de ereção e você consegue penetrar por muito mais tempo. e Ajuda muito você a conseguir satisfazer sua parceira. Melhora muito, ok. Ele é bem discreto. Você olha e não fala que ele é um estimulante sexual. Ele não é Viagra. Tá, ele muita gente está trocando ele pelo Viagra. Eu nunca tomei esse tipo de produto, tá. Nunca precisou exatamente de Viagra, mas. Ele consegue é, ter resultados muito bons aí e é 100% natural, aprovado pela vida Vou te mostrar como ele é por dentro. Ele é em cápsulas. Eu vou abrir o meu central lá. Então, olha só. Ele é em cápsulas brancas, tá? E você tem que tomar duas dessa por dia. Ele é 100% natural. Eu vou deixar na descrição um link de um blog que explica passo a passo como funciona e vou recomendar pra você. Vou recomendar para você esse blog onde eu comprei se produto eles entregam muito rápido. Okay? Eles postam aí em, poucas, em poucos dias, acho que 24 horas, 48 horas. Eles já postam para você para qualquer lugar do Brasil. Eles mandam uma embalagem discreta. Você recebe o produto e ninguém vai saber que você está comprando estimulante sexual, ok? E é um frasco bem, bem discreto mesmo e que está me ajudando muito. E como o foco aqui do canal é ajudar as pessoas, é passar soluções aqui para ajudar esse, esses homens que têm problema com isso. Tá? Eu falei, nossa, eu vou, eu vou recomendar isso aqui para os meus seguidores, porque isso que é poderoso, é natural, e a gente sabe que produtos como Viagra, como seados eles podem dar efeito para quem tem alguns é, problemas de disfunção, mas eles têm uma série de efeitos colaterais, o que não é benéfico, o que não é legal. Então, isso aqui é natural, você pode tomar sem medo, não tem casos de efeitos colaterais, eu não senti nada colateral, só sentir benefícios, e por isso que eu estou recomendando para você. Então, clica no link na descrição, tem um blog onde vai explicar, onde eu comprei, está explicando como ele funciona, por que é melhor você, talvez, complementar o Viagra com ele, ou você usar mais ele, e talvez ele pode resolver seu problema. E também serve para ejaculação precoce, ok? Então, a dica de hoje foi essa, se você gostou, já dá aquele like aí, compartilha esse canal para a gente poder ajudar mais homens que têm esse problema. Vamos fazer um Brasil aí de homens mais saudáveis, e de homens que que satisfazem os seus parceiros, tá bom? Compartilha, se você é novo se inscreva e nos vemos no próximo vídeo. Para você comprar tem um link na descrição onde você vai ter todas as informações, ok? Grande abraço, Matias aqui, até logo.